2023 é o ano em que se comemora um século da lei que viria a se tornar a nossa Previdência Social. É simbólico falar sobre igualdade numa data tão especial. Afinal de contas, o que é a Previdência, se não uma forma de amparo a quem contribuiu e fez com que esse país se tornasse grande? Infelizmente, ao longo de nossa história, muitos que contribuíram não receberam reconhecimento remuneração e, na maioria dos casos, nem sequer direitos. Somos o último país das Américas a abolir a escravidão. Essa chaga que marca nosso passado e mantém sangrando algumas cicatrizes até hoje, precisa do empenho do Estado e da sociedade brasileira para poder afirmar que, de fato, superou suas tragédias. O país que oferece um Pelé ao Mano, um pichinguinha. Uma Lélia Gonzalez, uma Sueli Carneiro Não pode ceifar a vida de um jovem negro A cada 23 minutos Um país que tem Davi Kopenawa, Chai Surui, Ailton Krenak Não pode assistir o extermínio dos seus povos originários de braços cruzados Ser indiferente a essas tragédias É jogar nossas melhores esperanças de um penhasco Por isso, lutamos por igualdade racial ainda hoje Pois todos que se tem, trazem em suas peles as cores escuras, perseguidas e invisibilizadas, que deram a esse lugar chamado Brasil o direito de superar a colonização. Essa empresa de desumanidade em escala industrial e, enfim, poder tornar-se um país. Bem-vindos ao Ministério da Igualdade Racial.